Ora, muito bem, arranho uh, aqui algumas pequenas provocações para lançar aquele outro artista Oresman uh, Aquele senhor, enfim, tão gentil que há um bocado ali nos ajudou naquele sítio uh, Depois destruiu-nos um bocadinho dos motivos da nossa, do nosso percurso Tiveram, com vocês a oportunidade de perceber o que era aquele largo, que é um ar importante dentro da, da evolução do urbanismo da, da Terra E que, sobretudo, tem uma designação interessante que depois de quem descer novamente não deixe de deve essa designação. Mas, estamos aqui um sítio também muito emblemático da Vila. É, é, Vamos responder àquela senhora. Uh, há um bocadinho uh, colocar uma questão que, que só há tempo de responder. Ainda sobre o monumento aos apelidus. Uh, na altura, em 1924, quando colocaram a primeira pedra, fizeram uma espécie de pequeno cofre, pedra hermítica, que é uma pedra fácil de talhar. E, pronto, puseram um exemplar de cada moeda corrente, na altura. Em 1993, quando foram construídos o monumento que lá está, encontraram essas, essas moedas, que aliás, se sabia que lá estava. Uh, na altura, elas foram plastificadas, porque estavam... O que é que acontece? As, as peças, eram 5 ou 6 moedas, não sei se o uma Uh, uh, uh, aquelas, as moedas de cobre tinham, tinham deixado o, o verdente nas outras E, portanto, havia duas moedas de cobre na Salve-Gerro Estavam manchadas até, de, de, de, manchadas com o verdente das outras Foram limpas e plastificadas e voltadas a colocar mais em, em qualquer e, Portanto, essa é, é a sexta. Agora, talvez o que seja interessante perguntarmos é porque é que se punhou moedas nas, nas fundações não, dos monumentos Não, não é não. Isso é interessante, porque é uma velha gente. tradição É uma maneira de datar, não é? Portanto, a moeda, é, teoricamente, é a moeda, senão daquele ano, daquela época, não é? É um velho costume que se pratica desde que existem praticamente moedas. É uma coisa que já os romanos procediam dessa, dessa maneira. Agora António, temos aqui Um sítio muito especial, este sítio de São Sebastião. Porquê este sítio? Porquê esta invocação? Porquê esta inimiga? Nós quando quem vem ao outro lado do café da cidade de Mavio, verifica que aqui, neste ciclo, a planície, o Planalto, como que se dobra e, e, e inicia-se uma, uma descida na direção da, assim, do castelo, na direcção dessa parte velha da vida. E, e isso acontecia na antiga estrada real de Lisboa, para o norte, e entre o Algarve para o sul. Portanto, esta, digamos, era, era quando, se chegava, quando qualquer viajante chegava aqui, este ciclo, ele olhava e via o mar, via o rio e via junto da margem uma pequena vila de medo cercado. Ora bem, o... é aqui que digamos que se inicia uh, o encontro com a nova vila. E quando isso acontece, uh, quando, quando isso acontecia, frequentemente, nessa, junto a essas estradas, havia se uma vida de, de candidato à sócio para para quiser. Acrescentar mais alguma coisa sobre essa de São Sebastião nesta Zemmia de Chumpa, a desertada de São Sebastião que nos contempla aqui, não é? Colocado dentro de um lixo, protegido por um vidro, há boa maneira alentejana, não é? Para que seja bem reservado. Bem, São Sebastião é, evidentemente, o defensor ou o protetor contra as grandes epidemias. Nós hoje bem fazemos a vida aqui, não é? Porque ele é também, de certo modo, o nosso protetor nestas circunstâncias. E daí que estas, estas eh, irmidas eram edificadas junto à entrada das povoações, mas a uma certa distância, para funcionarem como uma espécie de barreira sanitária simbólica. Eh, praticamente todas as povoações portuguesas, sobretudo aquelas que são sede do concelho, têm esta característica. São irmidas, em geral, pequena dimensão, é eh, onde digamos o povo da própria localidade ou da das redondezas afluía no dia da respectiva festa, sobretudo na véspera, e onde se faziam alumiadas, como acontecia aqui, não é? Se faziam, no fundo, uma espécie de festas populares, também a honra do santo, porque é um santo bastante popular, com astros, com promessas e com as alumiadas, o que caracteriza precisamente o São Sebastião é isto. Por que, é que o São Sebastião é o protetor uh, da peste e outras doenças contagiosas? Isto prende-se com alguns aspectos biográficos uh, e, sobretudo, com alguns aspectos uh, lendários. São, São Sebastião era uh, um militar, mas era um militar bastante graduado. E Ele era, digamos assim, um comandante de uma coorte, ou pelo menos exercia funções equiparáveis a, tai, a tal. E estava colocado em importantes guarnições. Era um militar, digamos, muito, muito uma carreira muito, muito significativa. E era, sobretudo, a certa altura, o um comandante da guarda Porturiana. Ele era oriundo de Narbonne, mas fez uma carreira fulminante e, portanto, é depois em Roma que ele desempenha grandes missões. Curiosamente, o seu filho vai ocorrer não em Roma, mas em Milão. Esse é um dos aspectos interessantes desta, desta narrativa. O que é que sucede? É que quando o imperador se percata de que tem como responsável pela sua guarda pessoal uh, um convertido ao cristianismo, isto significava um outro papel, sabe? Em primeiro lugar, porque uh, os cristãos, como sabem, se recusavam uh, uh, a seguir o culto imperial. Havia um culto imperial, o, o, o imperador era um deus vivo. E, portanto, embora ocupando um lugar enfim, diferente dentro do panteão das divindades, os romanos eram claros nesse aspecto, era um deus. E, portanto, todos os funcionários, a começar pelos funcionários, naturalmente, eh, que estavam, eh, pertenciam à Casa Imperial, e muito especialmente à sua Guarda Militar, tinham que prestar esse, esse culto. Ora, era um crime de alta traição simplesmente, ser-se cristão, logo por cima. Por outro lado, atribuíam-se aos cristãos os mais horríveis eh, crimes, que eles, evidentemente, não cometiam. Mas o crime, por exemplo, de matarem e até devorarem criancinhas, eh, o, o crime, por exemplo, de não serem piadosos, o querido, por exemplo, não serem solidários, não participarem nos atos cívicos, etc. Tudo que lhes era atribuído. Era uma espécie de inimigo público número 1. E, portanto, naturalmente, São Sebastião teve que ser sujeito a uma penalização realmente importante. Houve um pequeno problema. A sua guarnição recusou-se a executar, digamos, a pena capital. E o que vai suceder é que ele é condenado, como um militar que é, a morrer, digamos, com uma forma característica, então, prevista no direito militar romano, que era a setear, ou fechado, ou seja, é literalmente preso em determinado sítio e a, a, os seus próprios homens tinham que disparar a, setas. O que acontece é que, evidentemente, eles dispararam-nas, mas não, não o apanharam em partes letais. E então ele acaba por ser abandonado no campo de Marte, ou seja, digamos, na esplanada, no, no local onde, digamos, se faziam os exercícios militares, em Milão, diz é a tradição, não, não, não se arriscavam a fazer isto em Roma, ele é deixado aí, e depois há uma piadosa viúva, que está naturalmente, que o recolhe, que o trata com muito cuidado, enfim, com certeza com alguns cuidados cirúrgicos, e ele consegue sobreviver. Só que ele decide, como é uma sumido, que é apresentar-se de novo diante do, do imperador e acusá-lo, uh, ao imperador, ele sim de ser ímpio e de ter cometido um crime injusto, porque ele nunca cometeu qualquer espécie de perjúrio ou de traição. E aí uh, é-lhe aplicado um crime já às mãos de sicários e não à mão de militares, é simplesmente morto à paulada e deitado para um esgoto. Uh, enfim, a ideia de é mesmo fazê-lo desaparecer, uma espécie de crime de Estado uh, que, é, que é cometido. Algum tempo depois, o cadáver é recuperado, é colocado na material de igreja e, curiosamente, o povo começa a atribuir a São Sebastião uma grande proteção em caso de doença. E, sobretudo, quando, a certa altura, Roma e outras cidades são literalmente dizimadas por epidemias, como aconteciam com uma frequência, enfim, quase regular na Europa, lembram-se o recurso de São Sebastião, fazem as células-ladainhas de São Sebastião, e a verdade é que a doença se recrudesce com eh, uma, uma grande facilidade. E a partir daí ele é declarado oficialmente pelos papas como o protetor contra essa, este tipo de epidemias, de epidemias que eram de especial, digamos, eh, perigosidade. Não é o único, ele é acompanhado isso também por São Roque e por outros eh, santos e este culto vai crescendo. No final da Idade Média ele torna-se muito intenso, e ele vai explicar, por exemplo, porque é que se escolhe a invocação de São Sebastião para o rei que tem o mesmo nome. Porque era uma tradução muito característica daquela época. Mas é sobretudo no tempo de Dom João II que se mandam ordens para todos os conselhos para que façam estes postos sanitários na entrada das populações. Era aqui que as autoridades sanitárias, e, e, e noutros locais também, assim, aqui no fundo, naturalmente havia o Porto, é? e a autoridade sanitária manifestava-se do Porto. Mas era junto das estradas que é ter uma especial vigilância E nestes sítios, em mil fontes nós não temos esse registro mas podemos inferir locais eh, similares, por exemplo, Santiago de Cacém e outros que se faziam quando havia pestilências, como se dizia grandes fogueiras de ervas aromáticas que, digamos, ajudavam, supostamente, a, a fazer esta purificação Nós temos aqui pessoas que conhecem este assunto no meu caso aqui é o Dr. Mário Santos e poderão até explicar-nos porque é que isto sucedia A verdadeira proteção é a proteção simbólica Aqui, neste caso, como o António também estudou, não sei se recorda disso, até o São Sebastião tinha uma espécie de ordenado, não é? Tinha uma pequena verba, que era paga com os mulheres da alfândega, creio eu, eu, e que foi até motivo de polémicas, sobre isso podemos também falar um bocadinho. A imagem que vemos não será já a imagem original, ela provavelmente terá sussurrado as imagens de madeira, sobretudo as que enviam em que degradavam-se com uma relativa facilidade. pois foi já um santeiro regional. Que, seguramente no século XVII, ou mesmo nos inícios do XVIII, fez esta peça. Fazemos este pequeno documentário, passamos às outras e depois abreviamos, começa aqui a estar também um calor um pouco intenso também. Posso dizer uma coisa sobre isso, Era isso Porque O maior gramático que é usado desde o romance é salva. É o original tempo de salvar. -te Portanto, digamos que se não fazia bem, também não fazia mal. É. Eu achei. Suponho que eu acho que causava. É, dava consciência às pessoas de que era uma situação um pouco difícil e que devia tomar especiais por causa não é? Seria também Há algumas plantas que têm efeitos de genéticos, outras afastam, por exemplo, as carrascos que são responsáveis por algumas epidemias, mas achei piada por causa das ervas automáticas e da sal, se tem de salvar, o ter daí, se cima é nem Efetivamente no século 18, por exemplo,